Dá 10 reais pra cada um. Cada um que se cadastrou na Betano e botou 20 reais em uma conta nova, vai ganhar essa grana. Todos. É distribuição, tá, gente? Ah, nem quero lembrar desse futebol do capeta. A Betpix, vou fazer sorteio já, já. Eu já vou ligar a live de novo, a gente vai fazer Betpix, Betpix, Betpix. Vou fazer mais um de 20. A Betpix é toda hora. Sorteio toda hora, cada 15 minutos. Faz, mano, faz lá. Elon Musk, ontem eu passei mal de rir. Deixa eu te mostrar um bagulho seu. Mano coisas também, muito idiota. Eu vou mostrar. O Elon Musk tava ontem na minha live, né? Aí, meu moderador mandou no grupo. É que eu não vou abrir o WhatsApp, porque vai demorar muito. Mano, a gente tava no smr né? Eu tava sussurrando. aí você, velho. Calma aí, deixa eu achar. Mano, você no chat. Eu tava assim, sussurrando, né? Aí o Elon Musk falou assim... Foguetão tá subindo como? Caralho, velho. Aí que a gente se tocou, velho, que você é meu que brasileiro. Muito bobo, filho, muito bobo. Eu comecei a rir igual a doente ontem à noite, que eu falei, mano, só tem gente estranha. Boa. É assim, joinha, é assim. A mão que afaga é a mesma que a pedeja. Ó, oh, gente,